Olá! Neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de baixa de responsáveis técnicos. Lembramos que tal procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que deseja baixar profissionais que estão atualmente como responsáveis técnicos. Importante! Antes deste procedimento, é ideal que os profissionais efetivem a baixa de todas as RTs, obras-serviço